A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa IADPE, e principalmente o gestor-presidente Ailton José Alves, que ultimamente nas suas mensagens no Templo Central, ele vem querendo transmitir para a igreja a ideia de que é um pacificador, um homem de paz, que não é. Que o digam os gestores e pastores sérios que são recebidos em seu gabinete, são intimados para ir ao seu gabinete, a forma como ele trata. E a forma como ele trata as ovelhas, que sequer têm o direito de subir ao púlpito da igreja para conversar com ele, por causa dos trogloditas, os seguranças que tem lá no templo central. Muito bem, o que as pessoas querem saber, gestor presidente, é sobre o terreno, o mega terreno, que foi adquirido para a construção do mega templo, que nós já dissemos em ocasião anterior e queremos repetir, que Deus não está nesse negócio, esse templo não sairá do papel. Foi construída inclusive uma maquete milionária, tiraram fotos com o senhor e alguns gestores, não é? e espalharam a ideia de que esse templo seria viável e não é. Inclusive está embargado por inviabilidade de locomoção na área. Um terreno que poderia ser usado para uma escola da nossa igreja, um terreno que poderia ser utilizado para construção de blocos de apartamento para tirar os nossos irmãozinhos pobres das favelas. E esse terreno foi adquirido, segundo informações que nós temos aqui, por 12 milhões de reais em 12 parcelas de um milhão, Houve várias campanhas, inclusive aquela campanha do Real, em que muitos irmãos participaram com muito mais do que um real. E, enquanto isso, muitos funcionários da igreja foram demitidos sob a alegação de que a igreja não podia pagar. Inclusive, do Departamento de Engenharia, mais de 400 funcionários foram demitidos. E, paralelo a tudo isso, congregações da periferia que o senhor já estou presidente não tem o menor interesse em melhorar. Porque a ideia do senhor e da sua gestão é templos suntuosos em locais que apareça a placa de inauguração. Congregações como Córrego do Curió, na, na área 40, que ainda é de Taipa e muitas outras. Não tem um ventilador, não tem um ar-condicionado, os membros sofrendo. E aí fica a pergunta, gestor-presidente, o portal da transparência para informar o que foi feito de tanto dinheiro arrecadado com a compra desse templo e com a possível construção, aliás, com a compra do terreno e com a possível construção desse templo, que não será construído, pelo menos ali, porque Deus não está nesse negócio. Então, já estou presidente, o senhor tem a oportunidade aí de esclarecer a igreja para onde foi tanto dinheiro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.